Então, por exemplo, hoje a tendência da televisão respondendo a pergunta dela, ela vai ser totalmente diferente. Os canais abertos, eu não acredito mais em canal aberto. O é, canal uma coisa aberto? que a gente vive hoje é o efeito é. da segunda tela. É. Então, hoje em ah, dia, é muito comum, né? principalmente no Brasil, o pessoal que assiste a novela tradicionalmente, é, muitos deles não assistem mais streaming de televisão passivamente. Ele está com o é. um Twitter do lado, está com uma outra assistente, né? ah, que ele comenta assim, enquanto está assistindo. Então, maravilha. você tem mais então, uma coisa Então, a gente está cada vez mais convencido de que... O futuro já começou... O futuro.